Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu me chamo Derek Silva e seja muito bem-vindo ao canal Pseu Tecno mais uma vez aí, né? Hoje eu quero fazer com você aqui o unboxing desse camaradinho que está aqui na minha mão, chegou hoje para mim aqui em casa, dia 14 de abril de 2022, por volta de meio-dia. Agora são exatamente 3 e meia da tarde e eu estou muito feliz a nível de parecer com um pinto achado no lixo, porque a previsão de entrega seria de 15 dias. E chegou para mim com cinco dias após a compra no site. Então isso aí já é um ponto extremamente positivo aí, não somente para a transportadora, né? Mas também para o pessoal do site. Parabéns ao pessoal do site aí e também a transportadora, beleza? Bom, é, eu não faço a menor ideia de como está o material aqui dentro, não abri ainda o material. Como você pode perceber, está lacrado ainda. E como de costume, eu sempre faço aqui é, a inspeção visual do material antes de abrir é, nos meus vídeos tá lógico que eu já fiz a expressão visual é, pessoalmente falando, né? Antes do vídeo, mas como você pode ver aqui, a caixinha tá bem fechadinha, né? Lacradinha aqui, não tem, não aparenta sinal de violação ou de rasgo, nada do tipo. Só a fita crepe aqui onde o pessoal colocou para poder lacrar o envelope. Fora isso, não tem rasgo é, nenhum no, no pacote. Beleza. A nota fiscal tá aqui, atrás aqui bonitinha. Esse aqui é, uma, é praticamente uma evolução do QCY T1C, que é o um modelo de entrada do QCY, né? Que inclusive eu tenho vários vídeos no canal aqui sobre esse fone aqui, né? Que é o. que é esse aqui, ó. Tá vendo? Tá até carregando aqui. A princípio, esse fone aqui é um fone excelente também, o T1C, e eu comprei agora o T2C. Por que eu comprei o T2C? Porque eu quis mesmo. E <risos> eu queria saber como que é o T2C, por quê? A caixa tática do T2C, ele tem a capa por cima de Protege. Tá, mas isso impede dele ser bom ou ruim? Não, ele é muito bom muito bom a propósito, até porque se virar de ponta cabeça não vai cair os fones porque a caixa tática tem um imã que segura o fone. Como você pode perceber, não solta os fones, tá vendo aqui? Mas eu quis comprar o T2C porque é uma versão mais atualizada, mais arrojada, né? E também com a sua capinha aqui em cima, tá? Questão de valor... O T1C é barato, deve estar 85, 86, 89, mas não passo desse valor. Já o T2C eu paguei um pouco mais caro, mas também não é lá grande coisa absurdamente mais caro do que o T1C, tá? Se você tiver com um baixo orçamento, te recomendo o T1C, que vai te atender aí em tudo, praticamente, tá? É um fone excelente, tanto de áudio grave, médio, agudo, como também com o um sistema de resistência à água, né? Que é o sistema IPX4. Aqui no canal já tem vários vídeos onde eu molhei o fone, taquei na água, joguei na privada, e eu só não de carga porque senão é ia perder o fone, né? Mas joguei na privada, tomei banho com o fone, é, joguei na piscina, enfim. Só lembre-se que ele não é um submarino para você ficar muito tempo com ele mergulhado, senão ele vai encher da água, né? Ele não é a prova da água, ele, ele tem uma resistência muito boa a água, tá? Não confunda isso, beleza? Então esse aqui, que é o T2C, que tá na caixinha aqui, que já vamos abrir, calma. Já vamos abrir ele. Também tem a mesma tecnologia dele, beleza? Questão de bateria. Acredito eu que o T2C não mude a questão de bateria. Também tem aí a durabilidade de 4 a 4 horas e meia, 5 horas de uso direto do fone, beleza? Ah, mas tem gente que usa... O fone direto com bateria? tem eu mesmo sou um que uso direto o fone até acabar a bateria quando eu estou editando vídeo. Aí eu boto para carregar e aí tá tranquilamente. Ah, mas isso pode, pode viciar a bateria? Não, já, já uso ele já há mais de 10 meses e continua excelente desde que eu comprei os fones, beleza? Então não corre risco de viciar a bateria, pode usar tranquilamente aí. Tá tranquilo, que não vai viciar a tua bateria. Show de bola? Agora, se você tiver com um orçamento um pouco melhor, tiver sobrando uma graninha, aí sim, acho que compensa você investir no T2C, que é esse aqui, que tem praticamente as mesmas características do T1C, mas também vem com a vantagem da caixa tática com a capinha em cima, beleza? Beleza? Tanto o T1C, tanto o T2C, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você clicar ali, você ver qual que melhor vai te agradar, beleza? E qual que melhor vai te atender. Show de bola? Então é o seguinte, antes da gente passar a faca nessa praga dessa, desse saco aqui para a gente ver como que está o material por dentro, eu peço que você se inscreva no canal para poder ajudar o canal a continuar aí evoluindo, crescendo, né? a gente junto aqui também. E o like nesse vídeo para a máquina do YouTube entender que o vídeo é um, é um vídeo bom, não é um, é um vídeo bosta. E dá para mais, pessoa, mais pessoas aí, beleza? Tamo junto? Então eu vou contar com você, então, nossa missão aí. Show de bola? Agora eu vou baixar a câmera na mesa aqui, onde eu vou começar a abrir o material aqui, beleza? Então enquanto eu faço esse processo, eu peço que você se inscreve no canal aí, mais uma vez falando pra você, né? E dando um like nesse vídeo aqui. Show de bola? Então vem comigo enquanto você faz o processo aí de, de apertar os botãozinhos. Show de bola? Vem. Bom, pessoal, então vamos lá. É, vou usar aqui um materialzinho para poder abrir a, o saquinho aqui, né? É, deixa eu ver um lugarzinho melhor para poder abrir aqui. Acho que aqui está legal. Galera, olha que coisa mais linda, meu irmão. Cara, eu tô muito feliz com isso aqui. Olha o saquinho na moral, cara, ó, fechadinho, lacradinho com o saquinho. Porra, eu tô muito feliz com isso aqui, brother. Que felicidade, brother. Porra, vou botar isso pra cá. Bota isso pra lá. Olha isso, cara, até a caixinha é mais, mais bonita, cara. Então vamos lá abrir também essa aqui. Agora sim, eu acho que eu vou precisar da faquinha aqui. Deixa eu só abrir aqui. um para lá fecha aqui para não se machucar galera show de bola tá caixinha aí olha o selo de autenticidade do produto ó. tá vendo aqui ó o adesivo de qualidade do produto se vocês conseguem ver aí direitinho tá vendo que é o selo de qualidade do produto tá vendo isso aqui é bem interessante tá então vamos lá ao que interessa, vamos abrir isso aqui. Meu Deus do céu, estou muito curioso e ansioso. Vamos lá, vamos abrir aqui. Meu Deus, que coisa mais linda. A princípio, vamos ver o que veio no fone, né? Veio aqui o cabo de carregamento e as, aquelas borrachinhas do fone, do ouvido, né? Que vai no ouvido. Aqui, creio eu, que esteja pequena e a é grande. A média deve estar aqui já no fone. Mas aqui que veio as, as borrachinhas, né? Aqui é o cabo de carregamento. Deixa eu ver, a, a, a ponta não mudou. A ponta permanece a mesma. Deixa eu ver aqui como que é a ponta. Ó, ah, é a mesma ponta do outro. Então isso quer dizer que a ponta do outro cabo também cabe aqui tranquilamente. Não mudou em absolutamente nada. É a mesma conexão. Né? A gente conhece como conexão V8, né? que essa conexão aqui dá em alguns motorolas, alguns telefones aí de Samsung também, tá? Vamos lá, pega, pega aqui o fone aqui pra ver qual é. Olha aí. Cheio de saquinho o fone, né, pra poder é, não arranhar, né? Olha que lindo, cara, porra, muito lindo, beijo. Como é que abre isso aqui? Ah, tem que puxar aqui, ó. Tem que puxar aqui. Caramba e olha o pessoal que é cuidado do pessoal, né, cara? Parabéns aí a ao fabricante aí Pô, muito bom, cara Olha a caixinha tática disso aqui, cara Que coisa mais linda Bruta caixa tática, mané Aqui Que coisa linda, irmão Que coisa linda Aqui, só pra você ter ideia, ó O T1C, que é muito bom E o T2C Olha lá como é que ele é grosso, ó, tá vendo? Que bacana, né, cara? Eu tô muito feliz Com o material aqui, tá? Vamos abrir, vamos lá Olha aí, ó Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Aí vem a... Ah, outra coisa. Esse papelzinho aqui tem que tirar, viu? Porque senão não carrega. Tem que tirar esse papelzinho aqui. Aqui tem os polos aqui, ó. Vendo? Dois polos aqui que vai conectar dentro do case para poder carregar, ó. tá? Muito, Muita gente nos vídeos aí falou, ah, o meu não está carregando e tal. Aí eu falo, tira o papelzinho que vem porque vai carregar. Aí a pessoa confere lá e tá com o papelzinho para poder impediu o carregamento né mas enfim isso aqui é por conta do fornecedor do fabricante que faz isso aqui só por cuidado mesmo a outro também veio aí a borrachinha no fone aí ó se quiser tirar a borrachinha para trocar é só você puxar aqui ó pronto já saiu pega a nova coloca aqui e tal e aí de preferência sua né vem de três tamanhos vem o tamanho pequeno para o fone vem o médio que é esse aqui e vem o grande aí você põe de acordo com o seu ouvido aí beleza mas galera é, uma coisa que eu notei é que essa caixa tática também tem um imã aqui para poder prender os fones aqui se caso virar de ponta cabeça. Ó. Tá vendo? Ele não cai também. Ó, que bacana, tá? Gostei muito disso aqui. Fora a caixinha que é um charme, né? Ó, fechou aqui. Pô, que lindo, cara. Que lindo. Amei isso aqui. Vamos tirar aqui aí, o papelzinho aqui para carregar o fone. Tá aqui. Deixa eu colar esse papelzinho aqui pra não perder, se bem que ele perder também, tanto faz, vai pro lixo mesmo, ó, opa, um já acendeu, beleza, tá carregando, vamos ver o outro, caramba, tô muito feliz com isso aqui, brother, é igual criança quando ganha um presente novo, aí ó, também tá carregando, olha aí que top, galera, fechou, abriu, carregando, sensacional galera, muito bom, muito bom mesmo, tô muito feliz, então, agora eu vou testar aqui no telefone, mas não vai dar para vocês ouvirem um áudio, isso aí vai ser conteúdo para um outro vídeo. Mas de antemão ele veio perfeitamente na caixinha, estou muito feliz com, com a entrega do, do, do fone. E é isso, galera. O link do, desse fone aqui eu vou deixar aqui na descrição, você pode clicar ali e pode estar tá pedindo o seu aí pelo mesmo site que eu pedi o meu, tá? Como você pode ver aí, a entrega foi perfeita, bem rápida, bem ágil, né? É, segurança com material também e qualidade do da QCY que é incontestável, né? Então eu fico por aqui nesse vídeo, até o próximo vídeo, um beijo no coração, tamo junto, um abraço!